Olá, meu nome é Luciana Moura, sou proprietária na Galileu Kids e na próxima edição da revista você vai poder ler um texto sobre o desenvolvimento infantil. Vou falar um pouquinho sobre como a criança aprende através de múltiplas linguagens. Não perca!